para que possam abrir seus corações, abrir as suas histórias, as suas infâncias, para a gente pensar em reinvenções, é, renovar as nossas esperanças, abastecer nossas, nossas, nossos corações, enfim, é, dentro desse sentido do brincar, no sentido daquilo que as crianças sempre vão nos ensinar. Então, com vocês, sem mais... Renato Nogueira. Boa noite a todas, a todos. Quero agradecer e sabendo a responsabilidade que é começar um, um bate-papo num circuito, num ciclo de infância no TA, que é uma referência nessa discussão, nesse debate, que durante anos tem feito muitas coisas nesse sentido. Então, fico muito grato, fico honrado com essa oportunidade e vou aceitar a provocação que me foi feita com o tema O Poder e a Poética da Infância em Afroperspectiva. Então, a ideia é falar do poder da infância, da poética da infância em Afroperspectiva, que é um termo guarda-chuva, que indica um pouquinho uma abordagem que ela usa teorias diversas, várias teorias, Além dos estudos da infância, e essas teorias, elas são relevantes para fazer a caminhada. A teoria é, de alguma maneira, um, uma forma de abordar uma leitura de mundo, uma leitura de realidade. E aqui são algumas das pessoas que inspiram esse trabalho. Então, são pessoas, além dos estudos das infâncias, tem ali o nome nas ordens, mais ou menos, que são pensadoras, pensadores da área de filosofia, de educação... Então, pensadores indígenas, africanos, que estão no Brasil, fora do Brasil. Então, de cara, eu vou falar algo que talvez todo mundo já conheça bem e que pode ser o nosso ponto de partida fundamental. O nosso ponto de partida é caracterizar bem o que eu vou chamar de infância, o que estamos a chamar de infância. Então, isso não é uma novidade. Isso é alguma coisa que tem sido muito feita nos últimos anos, últimas décadas, que é pensar a infância. Aqui vou pensar em três direções. Vou pensar a infância como uma noção, como uma categoria e como um conceito. Então, falar da infância como uma noção é aquilo que a gente cotidianamente presencia e vivencia. É a infância enquanto... Uma, uma perspectiva biopsicossocial e jurídica. Ou seja, a infância é, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é de um período de 0 a 13 anos, aproximadamente. Segundo o ECA, Estatuto tudo da Criança e Adolescente, a infância vai de 0 a 12 anos. No campo da psicologia, do desenvolvimento, a infância tem características bem específicas que as crianças vivenciam, tem fases. Ou seja, segundo alguns é, psicólogos, tem uma fase que é sensório-motora, uma fase que é da abstração, tudo bem? Ou seja, a infância com uma noção, ela nos leva a esses aspectos da biologia, da medicina, da psicologia, a própria pedagogia se debruça sobre isso para pensar o desenvolvimento infantil. Então, a noção de infância nos leva a isso. A categoria de infância, ela é só antropológica fundamentalmente. É reconhecer que a infância, ela nasce muito depois das crianças, obviamente. E que ela muda de contexto para contexto. E que a infância é uma experiência geracional. Então, as pessoas que vivenciaram a época de certos programas infantis, certos hits de sucesso, vivenciaram códigos infantis diferentes daquelas que estavam em outra geração. É uma categoria geracional em que as pessoas passam, as crianças passam por isso. E ela varia de contexto para contexto. Em algumas culturas, ser, cri ser criança, estar na infância, é de 0 a 15 anos, 0 a 16, ou até você casar. Ou seja, algumas culturas indígenas, a infância ela acaba quando as pessoas casam e aí elas se tornam realmente adultas. Isso é um contexto cultural, é étnico então, a infância, numa outra perspectiva. A infância, como um conceito filosófico, ou como uma especulação ontológica, ela diz respeito àquilo que também vocês devem conhecer, que tem sido mais falado ultimamente: é pensar a infância como um modo de habitar a existência. É não mais falar é, da experiência da infância, mas daquilo que a gente chama de. Da infância, da, da infância como experiência. Ou seja, nós podemos chamar a infância como um sentido de mundo, uma maneira de interpelação da realidade. Existe, então, um modo de se relacionar com a vida, com o mundo, que é um modo, entre aspas, infantil. Então, a infância seria aquilo que nos torna capazes de habitar a existência com espanto. Ou seja... Então não diz respeito mais a infância como uma geração, nem a infância como um momento biopsicossocial. Com a emergência da infância como uma, uma noção jurídica, ela tem o caráter de proteger as crianças da precariedade que podem atacar, atingir a infância, atingir crianças. Agora, quando eu falo do conceito de uma dimensão mais ontológica, é uma especulação para pensar de uma outra maneira. A infância é como aquilo que nos aproxima de uma maneira biofílica de existir. Ou seja, é a infância que se contrapõe àquilo que a gente tem chamado, no grupo de pesquisa, de adultidade. Ou seja, há dois anos atrás, numa pesquisa de campo, uma fala de uma criança que participou da pesquisa, ela usa o termo adultidade. E explorando essa, esse termo, a gente tem usado o termo para designar é, adulteração da vida ou uma potência de corrupção da existência, que estaria ligada à perda da infância, a perder essa capacidade ou essa disponibilidade de encarar o um mundo de um modo múltiplo, de encarar o um mundo é, como possibilidades indeterminadas. Então, o estado de infância é aquilo que se aproximaria de uma outra dimensão de uma dimensão brincante e narrativa da vida ou seja, então, o que eu vou chamar de estado de infância, ou dessa infância como modo de experiência é o que me interessa bastante e é esse poder da infância e essa poética da infância que eu quero investir e ela diz respeito não só às crianças mas pessoas adultas também mas fundamentalmente há uma conexão entre os seres humanos e os outros animais, o meio ambiente como um todo, uma conexão com a própria vida. É o que colocaria a vida em primeiro lugar. Ou seja, tem um tom biofílico. É a favor da existência, é a favor de viver. O que tem relação com brincadeira e narrativa. Eu vou... Então, são duas, duas expressões importantes para pensar o que eu estou a chamar de estado de infância, ou da infância como experiência, que é onde me interessa investir, que é a narrativa e a brincadeira. Tem uma questão política, político-espiritual, que é da ordem, daquilo que o Godard fala e que é Nete Abramovitch, que é uma das grandes pesquisadoras do campo das infâncias, que é tomar, enxergar as crianças como prisioneiras políticas dos adultos. Ao mesmo tempo, não só as crianças, mas as próprias pessoas adultas também são prisioneiras por conta de uma vontade de controle, ou seja, como é que a gente se relaciona com a vida de um modo policialesco, de um modo do controle, ou seja, controlar essas forças, essas potências de se relacionar com o mundo de um modo diverso, que seria próprio da infância. Com isso, eu não estou a pensar a infância como um conceito romântico, ou um conceito salvacionista, não se trata disso, porque cairia é no perigo russoniano, né? O Jean-Jacques Rousseau que falou do bom selvagem, filósofo é, de Genebra, suíço. Mas não se trata disso, se trata de pensar que a infância é uma potência também disruptiva, mas é alguma coisa que adormece e que nos adultera. À medida que a infância se perde, nos adulteramos e nos tornamos mais facilmente, menos brincantes e menos narradoras, menos narradores. Então, esse é um caminho que vai ser um caminho importante. né? Para avançar um pouquinho? Tem uma fala de 87, da Angela Davis, que é muito interessante. Ela diz, ela estava na África do Sul, e ela diz uma coisa que é muito curiosa, que as crianças eram mais resistentes ao sistema do apartheid do que as pessoas adultas eram mais insurgentes, mais rebeldes. Como pode ser isso? Em que medida pode ser uma criança tão capaz de se voltar contra um sistema? A minha especulação é que a Angela Davis, nesse, nessa fala, nessa apresentação, ela está pescando essa dimensão da infância como experiência e da experiência da infância no corpo da criança. E a criança realiza isso de um modo radical. E essa radicalização de realização da infância, como essa possibilidade de interpretar o um mundo e de criar outras narrativas brincantes para a vida, é aquilo que parece se perder ao longo do tempo. É uma falta de conexão com as potências da própria vida. Isso se perderia. Ou seja, a hipótese aqui especulativa filosófica que eu trago é que por exemplo, em algumas sociedades que são mais trenes de adultidade, adolescência é um momento de muita crise, porque é justamente a perda radical da infância. O que não acontece em qualquer sociedade. Ou seja, algumas sociedades, algumas culturas que são mais tomadas do estado de infância, as pessoas mais velhas ou mais novas, elas se mantêm numa certa conexão com as coisas. Elas se mantêm capazes de enxergar as coisas não como elas pensam que são, mas como as coisas realmente se apresentam. Isso é uma dificuldade. A adultidade é justamente a perda dessa capacidade de encarar as coisas e, se, e brincar com elas, se ir andar com elas. Tem uma narrativa que eu imagino que muita gente conheça, eu já contei essa história, eu vou contar que ela cabe, mas é a história dos IBGs que eu imagino que muita gente conheça. Então, para quem conhece, pode me ajudar se for preciso. Mas é uma história clássica. É uma história de um casal de gêmeos que é filho de Xangô e Oxum. Então, Xangô e Oxum tiveram um casal de crianças, né, gêmeas. E esse casal de crianças, por uma razão que não cabe aqui, foi ser criado por Orumilá e Emonjá. Orumilá, que é quem Orumilá. Urumilá é aquele que guarda os segredos dos caminhos. É aquele orixá, um rei, que tem o segredo dos 256 caminhos que toda pessoa vai poder caminhar depois que ela entra numa encruzilhada. A vida é feita de encruzilhadas. Encruzilhadas que são quatro ruas. A rua de ar, a rua de água, a rua de terra e a rua de fogo. E no cruzamento dessas ruas, cada pessoa quando caminha, encontra 256 possibilidades. Isso quem sabe Orumilá e Monjá, sua esposa, conhece o segredo também da dança, o segredo do mistério da própria vida. E esse casal de crianças vai viver com a Orumilá e Amundia. Eles passam por uma situação nova. Qual é essa situação? Então aí é parte da história que acho que Muita gente conhece, é quando chega até o reino de Orumilá e Emonjá, um forasteiro. E esse forasteiro, ele tem um ogó, é um cajado. E esse cajado tem o um poder de tudo que ele toca, perde a vida. Tudo que ele toca, morre. E ele vai tocando em árvore, vai tocando em planta, vai tocando em bicho, vai tocando em gente. Orumilá, preocupado, porque o reino está quase acabando, ele manda o embaixador manda o embaixador, manda o embaixatriz, o embaixador e a embaixatriz vão e nenhum dos dois voltam. Então, ele preocupado, ele manda quem? Manda um guerreiro, um guerreiro versado nas artes do ferro, era ferreiro, sabia fazer espada, sabia arremessar flecha e vai lá, o guerreiro não volta. Vendo isso, ninguém mais quer ir combater aquele forasteiro. Esse forasteiro de pouca gente sabia o nome, ele continua tocando nas coisas e aí óbvio que quem vai lá são as crianças elas falam que querem ir mas não sem brigar com o pai e com a mãe que não querem que as crianças vão até lá e as crianças vão depois de muito insistir e pegam de Emonjá um tambor encantado o tambor de Emonjá ele tem o poder de fazer todo mundo que ouve aquele som dançar e Emonjá toca isso e as crianças dançam toca tocam o tambor, mas não tocam de qualquer jeito, de vez em quando toca o irmão, dança, dança e dança com a morte, e a irmã descansa, a irmã descansa, e quando o irmão cansa, a irmã pega o tambor do irmão e vai tocar e dançar com a morte, a irmã dança, canta, toca, dança, toca, ela se cansa e troca de lugar com o irmão, o irmão pega o tambor de amonjá da mãe, Toca, dança, toca, dança, quando se cansa, troca de lugar com a irmã. Então a irmã vai lá, toca, dança, toca, dança, e troca lá com o irmão. O irmão vai lá, troca, toca, dança, toca... Até que a morte diz que está incomodada de fazer o que ela não quer fazer. E ela decide que vai embora. Eu vou embora, ela diz. Eu vou embora e vou voltar aqui de vez em quando. E aprendi uma coisa, nunca vou ficar num só lugar de uma, por muito tempo. E a morte vai embora. As crianças colocaram a morte para dançar. Essa é uma história, é um, é um itan tradicional de urubá que está nas tradições do culto aifá e que no Brasil ele se reterritorializa no candomblé, né? também na Umbanda. Então, quem tem uma formação religiosa, talvez candomblé Umbanda já tenha ouvido essa história de outras maneiras, com mais, com mais detalhes talvez. Aqui o que importava eram alguns pontos, é entender que é a infância desse menino, essa menina que coloca a morte para dançar. Ou seja, mesmo diante da morte, essas crianças são capazes de brincar. É brincando que a morte se afasta. Não quer dizer que a morte vai embora para sempre, mas a gente consegue manter a nossa sabedoria porque a brincadeira protege tudo aquilo que nós conservamos e produzimos. E só duas crianças podiam fazer isso. Ou seja, uma interpretação filosófica possível é que o estado de infância é aquilo que torna, torna viável a manutenção da vida. Esse estado de infância ele estaria em duas coisas, em dois verbos, o verbo brincar e o verbo narrar. Então, vou pensar a narrativa, não vou falar nada de muito novo para vocês, vou falar aquilo que está no texto em Mil e Uma Noites, de Xerazade, que a Xerazade fala com Xariar, e também está no Mário Lúcio Souza, o cabo-verdiano premiado, que escreveu O Língua. E o próprio Milton Ratum, com os dois irmãos, também fala sobre isso. Então, tanto o Milton Ratum, brasileiro, tanto o Mário Lúcio Souza, premiado, escritor, com o um livro maravilhoso o Língua, e tanto o trabalho clássico do mundo persa, As Mil e Uma Noites, eles trabalham com alguma coisa que eu estou a interpretar nas minhas pesquisas, com uma outra colega, professora da UERJ, Luciana Pires Alves, e que é pensar a narrativa como uma potência do estado de infância. Isso está descrito também no best-seller, que talvez muita gente tenha lido, que é de um cara incrível, que é o Eton Krenak, e 10 para adiar o fim do mundo. O que aparece... O que eu estou a chamar de estado de infância é que a possibilidade de contar história, de fazer narrativa, é o que mantém a vida, a possibilidade de contar novas histórias. O problema da adultidade é que ela não quer novas histórias. O que eu estou a chamar de estado de adultidade é a recusa por outras composições, é recusar as possibilidades de compor. Isso estaria, do ponto de vista mais individual e também coletivo. Isso produz formas de fazer política. O fascismo é uma radicalização da adultidade. O estado de fascismo. Ou seja, é um estado de espírito que, diante do medo e do controle, ele precisa justamente atacar. Atacar e controlar. É justamente nesse sentido político, o que o Estado de Infância nos informa é que talvez o modelo clássico, o binômio tradicional das teorias políticas modernas, que é o medo e a esperança, eles são extremamente perigosos. Não porque não se deva ter esperança, não porque não se deva ter medo, mas o medo da esperança, eles justamente produzem um estágio de manipulação porque eles abandonam aquilo que a gente tem tentado construir, eu vou chamar aqui do mistério como afeto. É a infância que se investe do mistério como afeto, e não do medo da esperança. Ou seja, um exemplo de poder político. As tecnologias políticas modernas que vieram da Revolução Francesa, elas se organizaram num certo binômio, numa certa bipartição. Então, a gente for pensar o Reino Unido, vou falar um clichê, desculpem, o Reino Unido tinha dois grandes partidos, conservadores e trabalhistas. Os Estados Unidos da América têm dois grandes partidos, republicanos e democratas. Os democratas são, ver... são azuis, republicanos são vermelhos. A Revolução Francesa inaugurou então um modelo de fazer política que é entre o medo e a esperança. Os vermelhos às vezes vestem o medo ou às vezes vestem a esperança. O que eu estou a dizer aqui é em que medida essa ampliação das condições psicológicas, das condições do sujeito, elas implicam numa relação de medo e excesso de ódio, que poderiam ser substituídas pelo poder da infância que se organiza pelo afeto do mistério. O afeto do mistério é simplesmente... Assumir que não sabemos tudo, que só podemos brincar e contar a história. E que a gente não pode levar isso tão a sério a título de acabar se matando. Ainda que não seja possível que nos amemos, todo mundo o tempo todo. Então o afeto do mistério é de uma outra relação com a vida. Não a relação de atacar ou se defender, simplesmente. Ainda, isso não quer dizer a ausência de conflito. Não sou teólogo, mas me interesso e eu tenho é, eu tenho dado atenção especial para algumas passagens bíblicas que elas são aquelas que alguns autores chamam de teologia da infância, da discussão. É, eu diria que talvez isso é uma especulação filosófica. Eu estou fazendo aqui especulações aqui dividindo aqui meus, minhas pesquisas, né? Talvez Exu se aproxime muito da Bíblia, dessas passagens, porque Exu, como dizem na santeria, é um menino travesso, uma criança brincar, que faz que brinca, que gosta de comer, come tudo, que tem uma, quer experimentar o um mundo pela boca, quer comer as coisas, quer tocar as coisas, quer brincar, quer dançar. E tem algumas passagens no Novo Testamento, isso está num artigo que eu escrevi, chamado O Poder da Infância, específico no da infância que eu falo de religião e política um artigo que é acadêmico mas é super não é acadêmico não é um artigo acessível e nesse artigo retomar aqui um pedaço eu cito passagens bíblicas em que tem um axioma só é possível herdar o reino dos céus se você viver como uma criança obviamente eu quero escapar da interpretação de que a criança é o símbolo da inocência ou da pureza, não estou preocupado com a pureza ou com a inocência mas estou preocupado com outras possibilidades da infância, ou seja uma passagem que Jesus chama uma criança fala com os discípulos e vai dizer que se vocês não mudarem de vida, não ficarem iguais às crianças nunca entrarão no reino dos céus nunca experimentarão alguma coisa que é do extraordinário ou seja, o extraordinário o reino dos Céus, ele é alguma coisa acessível às crianças. Não seria acessível aos adultos. Eu coloco isso na ordem da brincadeira. Em termos filosóficos, vou pensar, isso tem muito a ver com brincar. Isso tem muito a ver com uma tese que aparece com Stuart Brown, que é um estudioso de brincadeira, que retoma... Um, um debate feito por Platão, que a gente conhece uma pessoa melhor brincando do que às vezes conversando. Jogar e brincar são fundamentais para conhecer alguém. Ou seja, é a brincadeira que nos coloca na ordem do extraordinário. Exu é um brincante. As crianças que Jesus aponta, elas são capazes de brincar. Elas são capazes de produzir outras poéticas, o que é a poética? Então, pode avançar um pouquinho. É... O Walter, que é uma pessoa que eu gosto, um argentino, filósofo, a gente radicado no Brasil há muito tempo, ele tem um trabalho que é isso, e fala que a infância é o outro nome de um milagre. Isso não é uma coisa, é o texto de 2010. Então, milagre, mistério, eles estão nessa possibilidade do estado de infância. É isso que talvez tem a relação com um debate clássico, no meu entendimento, que é o debate, que o papel da educação é resistir ao esquecimento dessa infância, é resistir ao esquecimento do mistério. O mistério que nos anima, ele nos tornaria muito mais plenos de celebração, de celebração constante da existência. Ou seja, a existência, a vida, é algo a ser celebrado, muito raro, muito necessário. E é necessário cuidar disso que nos anima. Então tem uma ordem do cuidado. Milagre aqui não é necessariamente religioso, no sentido de uma instituição religiosa. Mas milagre aqui significa não sabemos, sabemos menos... Não sabemos, a gente tem mais coisa que não sabe do que a coisa que sabemos. Então, o que fazer diante disso? Aí vem a poética. E essa era a primeira parte, tá a primeira parte é um pouco aqui, é do poder da poética. Eu vou agora entrar na poética um pouquinho. Então, para quem chegou um pouquinho depois, o que a gente pensou aqui? Eu tentei caracterizar a infância em três aspectos: como noção, como categoria como conceito. Depois de fazer isso, falei da adultidade e fui para uma narrativa, uma história importante, onde a narrativa apareceu e vai voltar agora. E já anunciei a narrativa brincadeira como características da infância, que são é importantes. Características que se perdem. Então, ou seja, o brincar e o narrar, eles parecem cair no esquecimento. O que eu estou a dizer é uma hipótese filosófica e a filosofia é meu porto de partida teórico, né? Minha formação em filosofia, uma especulação aqui, que a falta de narrar e a falta de brincar, elas produzem justamente matanças, morte, produzem toda sorte de mazelas que a gente vive do ponto de vista geopolítico, das relações com os outros, das relações difíceis com as pessoas, com isso, não estou a dizer, e aí acho que o Freud tem razão, que o contrário disso é que todo mundo se ama e se abraça. O próprio a própria tecnologia do Ubuntu fala que não é bem isso, é uma outra coisa. Falando sobre o poder, então, vou à poética da infância, que é a provocação, que é a cara do evento, é a cara desse encontro, e aí a responsabilidade que me fez voltar a estudar algumas coisas, né? estava relendo Aristóteles, relendo um monte de coisa, para poder retomar. A gente falar de poética, então falar de poética é falar disso aqui, de imitação, imitação e catarse, a grosso modo. Quando a gente fala em poética, o Aristóteles tem um texto clássico, que é a da poética, em que ele fala de várias artes, tragédia, comédia, tudo que ele conhecia como arte, e como arte tem a ver com imitação. Ele está brigando com Platão, que é um filósofo, que era contra a imitação, que expulsou os poetas da República. E ele fala o seguinte, não arte é isso, é imitar, é imitar coisas. É dizer o que poderia acontecer, não é registrar o que aconteceu. E a gente vomita no final. A catarse é um vômito, a catarse é um como se fosse uma embriaguez que depois de tudo ela expurga as coisas. Depois de imitar, depois de ver aquilo... Depois de se compadecer, simpatizar com as coisas, a gente bota para fora. Então, falar em poética é falar de narrativa, em certa medida, é falar de percurso artístico, é falar do belo, é falar da contemplação, é falar da produção artística. Isso é falar de poética. Eu quero pensar a infância como a protagonista da poesia, ou seja, falar de uma poética da infância, em que medida... A gente pode pensar em narrativas, que são poéticas, que provém, que provém da infância. As narrativas políticas, as narrativas de ódio, elas proveriam da adultidade. Eu estou aqui traçando aqui um roteiro para pensar a infância, não como uma heroína, exatamente, mas como uma personagem que anima a vida, que torna possível... A festa continuar. Torna possível continuar a celebrar. Trabalhar e celebrar. Trabalhar e celebrar. Seria contrário da adultidade. Então, como é essa narrativa? Só que ela trata do universal. Isso é para Aristóteles. Eu estou pensando, então, o narrar como aquilo que o vai dizer que é fundamental. Depois a gente pode voltar para esse. Ampatebá. Ele vai dizer uma coisa, que eu estou pensando junto com ele, que a vida não deixa de ser um fenômeno narrativo. E essa narrativa, ela impõe formas de pensar, formas de agir, formas de sentir. A narrativa é algo muito poderoso. Mas a narrativa está o tempo inteiro. O Mpateba, ele vai nos dizer uma narrativa que ela entra por todos os sentidos. Pela audição, pelo olfato, pela visão, pelo paladar, pelo tato. Ou seja, a gente narra o tempo inteiro. Ele fala de uma águia em gala que eu posso cheirar, posso ouvir, ou seja, a palavra, que é o narrar, ele pode falar assim, ele está presente em tudo. Vou fazer aqui uma digressão rápida. Anos 20 que os Estados Unidos fazia, com qualquer país, fosse comprar café do Brasil, qual era, para quem é da geografia, da política, da história, qual era o acordo fundamental dos Estados Unidos, que ele pedia sempre. Eles sempre pediam salas de cinema. Ou seja, se eles fossem vender qualquer coisa para a Índia, para a Inglaterra, eles pediam sala de cinema. Então, todas as negociações com o Brasil nos anos 20 e anos 30, eles pediam salas de cinema, distribuição, porque narrativa. E aí Hollywood é o que é Hollywood, porque narrativa. Então, ponto de vista político, essa narrativa que, obviamente, fez os heróis com rostos quadrados e os vilões com rostos com queixos mais pontiagudos, tem uma narrativa estética e fez as mulheres mais sensuais com uma distância do quadril para a cintura de 0.8, isso é uma narrativa e ela circula para a gente, e ela está aí presente. Então, óbvio, todos os heróis de Hollywood, os caras têm rostos quadrados. Quer dizer, tem um. até como sintoma de masculinidade. As narrativas estão presentes o tempo inteiro nas formas de fazer, nas formas de fumar, nas formas de andar, nas formas de envelhecer. Pode subir um pouquinho e voltar, por favor? Só um pouquinho. É. A Yoronke Oyumi me inspira também porque ela é uma nigeriana que está pensando o quê? Os sentidos de mundo. Então, narrativa é algo fundamental, porque a narrativa é aquilo que nos anima. Fazer política também é contar uma história, é dizer quem são os verdes, quem são os vermelhos, quem são os azuis. E a gente experimenta a vida, essa hipótese, o axioma filosófico, eu estou partindo, eu parto de um axioma, que eu não sei se eu posso provar completamente, mas que nós encaramos a vida como um fenômeno narrativo. Nós estamos sempre contando uma história. Estamos sempre assistindo uma história. Mesmo quem não gosta de história, ou não acompanha uma série na Netflix, acompanha uma série da vizinha, do vizinho, do amigo, a vida de alguém, personagens famosos, ou personagens anônimos, nós gostamos de história, ou ler romance. Mas a gente gosta de alguma, contar alguma história ou ver alguma história. Então, provavelmente, alguém aqui já viu uma novela uma vez na vida, não sei. Ou já acompanhou uma série do início ao fim, maratonou uma série. Maratonou algo, é maratonar, não sei, algo. Então é isso, porque a gente gosta de história e, politicamente, vou ao poder e ser utilizado, Ok. Estados Unidos da América. Tem três grandes centros de produção de cinema no mundo, né? Hollywood, Bollywood e Nollywood. Nigéria, Índia, Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm mais, mais distribuição, distribui melhor, por vários fatores que são antigos. Então, a Nigéria produz tanto quanto os americanos, os estadunidenses. A Índia também produz tanto quanto, faz muito, muito cinema, mas não tem linha de distribuição. E aí, o nosso imaginário é tomado por essa narrativa, por esses... Heróis, a gente já viu isso em algum lugar. Pode avançar. Pode. Isso é o. Então, é dessa sensação, é nesse sentido. O que eu vou chamar de poética da infância é fazer a narrativa a partir do nosso estado de infância. Porque, em geral, as narrativas são feitas a partir. Eu vou chamar aqui de um estado de adultidade. O estado de adultidade ele tem, ele carece de imaginação. O que, que é o estado de adultidade? O estado de adultidade ele tá na, numa cena, falando de cinema um pouquinho, na né? Stanley Kubrick, um filme que me impactou, o garoto. Eu fui ver cinema, né? eu gosto de cinema. E aí, o primeiro filme que eu fui ver, eu fui ver o, o primeiro filme que eu fiz que impactou foi o Peter Greenway, né? O ladrão, o cozinheiro, amante, o cineasta inglês. Mas aí eu também fui ver outros filmes. E o Osoma Sem Bemi, cinesta senegalês incrível, né? O Griot, que fala dos Griots na né? tradição Griot, Filmes incríveis com Cuiatê, com sorte de Cuiatê. Mas tem um filme que me parece o retrato do estado de adultidade. Eu queria pensar parte dele. Que é o filme 2001, O Moudeciar no Espaço. Tem uma cena que é no início do filme, meus takes do filme. Eu não botei aqui que os personagens são dois grupos de humanos e um dos humanos, um macho maior, mais forte, ele pega um pedaço de osso e vai lá brigar com outro macho de outro grupo. E eles vão disputar um terreno com água. E aquele que mata o outro, ele consegue fazer o quê? ele consegue que o seu grupo tome a água, ou seja, a história da política é disputa por recurso, as narrativas são disputas por soberania, o que é da ordem da brincadeira é a possibilidade de compartilhar os recursos, é a possibilidade de mudar de papel, a disputa bélica geopolítica ela não tem mudança de papel, Aqueles que tomaram, querem se manter e conquistar mais território. É um jogo de war. O jogo da war, né, de guerra, é tomar os territórios e ganhar tudo. Quanto mais colocar a sua bandeira no território do outro, mais você tem. Então se trata disso. Então as narrativas, elas estariam calcadas no modelo psicológico da adultidade, que vai nos dizer que o que está em jogo é disputar recurso. E na história da humanidade, as narrativas estariam calcadas na disputa de recurso. Isso está dito por alguns autores, por exemplo, Carlos Moore, que morou um bom tempo no Brasil. Eu fiquei um bom tempo conversando com o Carlos Moore, mentor para mim também. E eu lembro, em 2007, o Carlos Moore lança um livro incrível, né? Racismo e Sociedade. E ele vai dizer isso. O que é racismo? Disputa de recursos. Ou seja, que está em jogo quando a gente fala de racismo, ou quando a gente fala de, também, sexismo, qualquer tipo de discriminação, mas o racismo principalmente, é disputar recursos. Ou seja, garantir que um grupo tenha monopólio da gestão da vida. E as narrativas da adultidade, elas se prontificam a dizer que as disputas são por monopólio. Eu lembro de uma série que eu assisti, não sei quem assistiu, Games of Thrones, e Games of Thrones era uma série que as casas disputavam a soberania. Só pode ter um que toma conta de tudo. Isso tem que ser sério a ponto da vida valer menos do que a possessão das coisas. Isso não significa que podemos dividir tudo, mas podemos compartilhar alguma coisa. Então, as narrativas que se calcam naquilo que eu chamei de estado de adultidade, elas corrompem ou elas poluem ou não, ou elas entram no nosso imaginário e aí a gente acaba narrando a vida enquanto fenômeno de contação de história dessa maneira. Tá? Então pelos sentidos por tudo, pela visão de mundo. O Brian assume tem um livro, né? O que os animais nos ensinam sobre ética? E ele fala de brincadeira. Ele fala dessa ideia que uma mudança qualitativa das coisas. Essa mudança qualitativa, ela é possível nessa interação, que ela não parte do pressuposto, o pressuposto do jogo de guerra é que só alguns, só um, vai ficar com a bandeira, só um fica com o troféu. Isso, no mundo político, no mundo geopolítico, é alguns monopolizam os recursos. O que é da ordem brincante de uma narrativa em estado de infância é reconhecer que compartilhar é uma possibilidade dura, difícil, mas necessária, porque a gente pode trocar muito mais coisa e preservar muito mais a vida, se puder compartilhar. Isso é um fator importante que o NIF Play vai trabalhar. Não é necessário ter um objetivo final. A brincadeira, por excelência, ela é da ordem, do acontecimento e se permitir brincar se a brincadeira for um jogo o perder ou ganhar ele faz parte das coisas mas não é, não existe uma obsessão pela vitória ou seja o um propósito fundamental é brincar se trata de brincar então quando eu penso uma narrativa brincante é uma narrativa que se propõe não inflamar não pasteurizar modos de vida que se orientem por disputar recurso e exterminar os adversários. É nesse sentido que o reino dos céus, que eu falei lá atrás, só é possível no estado de infância. O extraordinário que estava dito de modo teológico pelo personagem Jesus Cristo, era dizer, só vai ser possível dessa maneira. O que estava dito pelo personagem Exu só é possível pela brincadeira. Melhorou agora? Ou seja, só é possível brincando. Porque sem brincar, nos destruímos. Sem estado de infância, sem saber brincar, é natural que a gente opere por essa lógica dos vingadores. Tem que ter um vilão na história. E se tem um vilão na história, tem o um mal e tem o um bom, alguém precisa vencer. Isso não quer dizer que a gente vai ser capaz de não disputar coisa. Mas vai entender que isso é uma brincadeira. E que a vida vale mais do que ganhar ou dominar os recursos. E aí, a brincadeira ela é anterior a esse processo. Conclusão parcial. É necessário empatizar. Então, minha conclusão parcial é que é fundamental a gente produzir empatia. O estado de infância ele é empático. Não é simpático. Então, se eu pedir para vocês assim, por exemplo, é um exercício aqui. Gente, vamos levantar aqui o nosso polegar. Quem levanta, levanta o polegar aqui? Filho. Ah, tá. Algumas pessoas levantaram o um indicador. Legal? Eu falei polegar, mas eu mostrei o um indicador. A gente espelhou o movimento que eu fiz. Como é que, então, o espelho, porque a gente empatizou com o movimento, as crianças repetem o movimento, para a gente poder se identificar. Então, quem foi no visual, quem não viu o visual, foi ali na palavra, foi no polegar. Mas isso é, um, isso é um movimento de espelhamento. A empatia só seria possível no estado de infância. Então, a poética da infância é uma possibilidade de construir histórias de construir narrativas brincantes em que a gente entenda que o que está em jogo não é o monopólio dos recursos. O que está em jogo é a invenção de outras formas de vida que não dependam dos recursos naturais. Porque se a gente disputar minério, petróleo, vai ter muita guerra. Mas se a gente entender que tem outras formas de produção de vida que não só aquelas que a disputa tradicional de achar que existe um único troféu, porque a gente acredita na escassez. A escassez, que está no protótipo da adultidade, ela vai dizer, eu tenho que possuir o que é escasso, o que é o grande prêmio, é o troféu. Esse troféu, ele só é monopolizado por alguns porque muitos são mortos e abatidos. O que está em jogo... É mudar a chave de leitura e operar na possibilidade de produção de outras maneiras de fazer as coisas. Isso só é possível no estado originário de infância, em que não mais se organiza por coisas fechadas, já prototipadas ali. Não é possível outra maneira de fazer. É fácil, muito difícil. Por isso que Exu e a mensagem de Jesus Cristo são muito parecidas. É necessário que a gente volte a essa experiência de infância para poder brincar um pouquinho e viver um pouquinho melhor, sem medo, sem esperança. Eu queria muito ouvir vocês, é, as impressões de vocês, até para elucidar melhor alguma coisa, alguns pontos. fez que tenha gravado, porque com a gravação eu vou pedir depois do vídeo para poder, eu posso melhorar isso e fazer um artigo, um texto sobre isso, para poder divulgar esse trabalho um pouquinho melhor, né, trazendo algumas partes que não, foram, que não estão nos meus textos mais antigos, né, que é principalmente essa parte do troféu, da disputa, da adultidade, que é o padrão que a gente vive, o padrão de disputar. O Stanley Campbell, que foi muito feliz com isso, né? primeiro momento da vida humana começou quando algum grupo foi lá, matou outro e tomou conta e o outro ficou sem nada. E essa é a história. Racismo é isso, ponto. Disputa de território, disputa por recurso. Sexismo é isso, é controle do corpo feminino. Adultocentrismo é isso, é controle da, da infância. E aí, porque é quase insuportável para alguns reconhecer que a vida é tão rica que ela não tem um. não tem passos pré-formatados. Ela vai dar em coisa que não se sabe o que vai ser. Não tem um formato já pronto. Isso é muito assustador, às vezes. Isso é só no um estado de infância que dá brincadeira, é bagunça, é brincadeira, é a contação da história, é fazer a festa. Isso tem impacto político, por isso que eu falei do poder. E tem impacto artístico, que é fazer outras histórias. Que não só histórias com troféu. Isso é um perigo. Eu tenho... Tentado estudar gestão, porque eu tenho um projeto né, de trabalho também, que é o Dani Nilo, fazendo o que é com cinema, né, audiovisual, literatura e tal. E teve um, um trabalho que eu estava analisando outro dia, de gestão, que era uma, uma empresa, uma corporação top. Entre as tops, vamos dizer assim. E uma das fases, parece brincadeira, mas é outro lado da brincadeira, mas uma das fases era assim você pegava, talvez alguns conheçam essa, essa, essa, esse treinamento, esse, esse recurso tinham alguns candidatos que ficaram depois de muitas entrevistas e era uma fase final e a pessoa deu para cada um uma bexiga um balão, enche o balão cada um, depois do balão garam um alfinete e aí, quem daqui ficar com o balão cheio tá contratado interessante e aí, tem uma pessoa que com o balão cheio, foi pá, pá, pá, pá, que tá com balão, tá com alfinete, quem fica com o balão cheio tá contratado. E aí, no final, sai, tinha uma pessoa com balão. E a contratante, né, a pessoa do RH, diz assim, eu não disse que precisava estourar. Mas, a gente está induzido, a gente já tava assim, conformado a estourar. O povo precisa, ó, todo mundo pode ser contratado, é só não estourar o balão de ninguém. Mas essa chave de leitura, ela não está muito presente porque a gente imita as coisas. A imitação, a gente mimetiza. E tem pouca chave de leitura, tem pouca ficção, tem pouca narrativa que fale de cooperação. As narrativas de competição são maiores. A narrativa de competição, ela não tem que ser abolida, no sentido de que algumas pessoas podem fazer algo muito bem e isso pode ser bom para a comunidade. Se tem uma pessoa que corre mais, que caça melhor na aldeia, Deixa o pessoal caça, melhor caçar. E quem faz melhor a comida, como se cozinhar. Vai ser melhor para todo mundo. Né? Agora, não é necessário eliminar o outro, porque todo mundo pode fazer alguma coisa. E aí a questão da cooperação é o que as pessoas podem fazer. Me parece que a questão da cooperação, ela tem muito a ver com o autoconhecimento. Em algumas sociedades tradicionais, menores, isso, não que não tenha conflito, tem muitos conflitos, normal, mas as pessoas, elas têm funções mais pré-estabelecidas. Por conta de uma questão familiar, por exemplo, às vezes. E, por exemplo, a África Ocidental. A África Ocidental tem um grupo de pessoas que são namacala. Elas nascem como dobradoras de ferro ou dobrador de tecido. Elas fazem uma função desde muito cedo. Elas têm um lugar, porque tem uma família namacala, que é um conjunto de clãs, em que são dobradores de ferro. Só sai ferreiro ali. O outro é dobrador de tecido, vai fazer roupa. O outro dobrador de couro. O outro é dobrador de madeira. E tem o dobrador de palavra, que vai fazer coisas da ordem da negociação, da política. E aí, a cooperação ela é automática à medida que as pessoas têm um lugar. Não saber o seu lugar fica mais difícil cooperar. Eu estou aonde? Está deslocalizado, está desterritorializado. Eu acho que tem que reterritorializar cada vez mais, ou seja, qual o seu território? Território ontológico, político, espiritual, porque territorializado, você sabe o que pode compor no time, que cada um pode fazer. Não precisa que todo mundo faça a mesma coisa ao mesmo tempo. A gente pode dividir. E aí tem cooperação. Então acho que a experiência da cooperação ela parte para mim de saber se situar isso é muito difícil. Num lugar que está todo mundo muito perdido, que não sabe para onde vai, o que está que fazendo. Então, como você está. Então, em sociedades tradicionais tem uma segurança grande, né? Meu finado avô materno, seu Wilson, que me contava as histórias, né? Responsável pela minha 21 anos da minha formação. Então era isso. Né? Nossa família conta história. Ponto. Nossa família faz tal coisa, faz isso. Então, assim, eu estou aqui, na verdade, não porque eu queria estar tá? exatamente o que eu quero, talvez, fazer isso, só porque eu quero fazer. É porque existe uma história pessoal e familiar que me levou, inevitavelmente, a ter que contar história e professorar um pouco. Professorar, contar história, fazer coisa, pintar, desenhar, falar, contar coisa para alguém, para as pessoas. Então, não é uma coisa do tipo assim... Eu não me descobri sozinho, eu fui caminhado pelo caminho. Seu Wilson, Dona Elvira, Dona Maria de Lourdes, Dona Glória, seu Renato, meu pai. Então foi um caminho do tipo, ó, é isso, minha circuncisão em casa, então é isso, não tinha outro, não tinha outro lugar para ir. Então foi fazer o que? Não tem outro lugar para fazer, é isso. Vai dobrar a palavra, ponto. Não me disseram assim, mas foi os poucos foram dito, então saber de onde você vem te ajuda muito a caminhar, a não se perder. Então, não tenho dúvida, não vou fazer outra coisa. Ah, eu quero me tornar agora um hiperpetroleiro, não sei... Não, não tenho dúvida em relação a isso. Eu quero agora, não sei... Eu quero agora, não sei, ser uma pessoa solteira, não tenho dúvida em conta isso Sempre seria casado. A conjugalidade faz parte da minha história, conjugalidade. Então, assim, teria que casar. Então, assim... Eu não tenho dúvida quanto a isso, não é uma coisa que eu determinei, do tipo a. determinei, óbvio, em certa medida, mas tem algo que é anterior a mim e que eu fui orientado a percorrer esse caminho, porque talvez percorrendo esse caminho eu possa doar algo melhor para a comunidade, melhor do que se eu fizesse uma outra coisa. Então a cooperação me parece ter muito a ver com uma outra questão. A tua pergunta me parece, não é só a experiência de cooperação, ela vai ser artificial se as pessoas forem cooperar sem saber o que elas podem fazer. Eu não quero jogar futebol, eu jogo futebol assim de brincadeira tal, mas eu não quero me tornar jogador de futebol profissional, nesse sentido. Eu tinha, desde criança, minha mãe fala isso, eu tinha que escrever e contar a história, ponto. Mas não era porque eu queria só, pessoalmente, é porque minha avó, mãe santo, meu avô tradicional Guerruale, que viveu, que é da família, nossa família é da região da África Ocidental, que veio para cá contando histórias, circuncidava, falava, tem que circuncidar os garotos quando nasce. Então, isso veio antes de mim. Então, não é uma coisa assim, então, ah, é isso aí, é um papel. E isso me realiza também, porque eu posso realizar, ajudar outras pessoas a conhecer histórias, talvez, que elas não conheçam. Então, talvez, algumas das histórias que eu contei aqui, algumas pessoas não conheciam. Então, é importante que eu conte essas histórias, que é se tornarem vivas. Então, para mim, a questão da cooperação tem uma pergunta anterior. É o que você... Qual o teu lugar no mundo? Qual o nosso lugar no mundo? É perco saber isso. Isso não se faz sozinho. Eu tive pessoas muito importantes na minha vida toda que sempre me orientaram. Gente mais velha, mais nova em relação a qualquer coisa importante, ah, vai se tornar pai, cuidado, fulano, vai se tornar não sei o que, vai sempre me orientar, vai fazer não sei o que, às vezes é melhor você se atrasar, porque pode ser melhor. Pessoas que foram orientando para o bem, para o mal, para o erro, para o acerto, então tinha por uns 3, 4, 5 pessoas, até um, um tempo da minha vida, que me, me davam dicas sobre as coisas. 4, 5 pessoas, 6 às vezes, que... E então a cooperação, para mim, antes dela, quem é você? Senão a cooperação fica mais difícil. Narrativa como é usada hoje. Eu diria que a narrativa hoje é cada vez mais da disputa individual, de pessoas que se fazem por si só. Tem algo aí que é de uma ausência de interdependência. É o self-made man, aquela expressão estadunidense, muito a pessoa que lutou sozinha, chegou até onde chegou, com todas as suas forças, eu não estou sozinho aqui, por exemplo, eu sou apenas... Por umas Pelas condições da vida, eu nasci num lugar, num, num bairro tradicional, numa família específica que me nutriu a vida toda. Eu fui faculdade de filosofia, tive bons professores, tinha roda de samba, tinha garoto, né? Primeiras cervejas com né, o com pessoal da roda de samba, da Portela, cacique de Ramos, Bet Carvalho, essas oportunidades que eu tive na vida. Né, do Dudu, não sei o que, essas coisas que me formaram, né? E no Roncó de um terreiro metia ali, criança, e na esteira, é isso que me formou, então isso tudo me performou, e aí eu só podia me tornar isso se eu recusasse isso, aí seria muito ruim, porque eu não poderia contribuir. E o que, que eu penso? As pessoas abandonam suas histórias, os erros e os acertos gente se encaixa numa história universal que é de herói ou de princesa ou numa história que é o melhor é aquele que vence. E aí, o individualismo, isso acaba se tornando uma prática. E a gente deixou de contar a história. Quando eu falo narrativa, eu estou usando narrativa como um termo muito amplo, a gente não conseguiu disputar, entre aspas, todos os corações e mentes. Eu digo a gente, as pessoas que acreditam que nós podemos viver sem se matar. E as pessoas, os grupos que acreditavam que a gente tem que se matar e só os bons vão herdar a terra, que aí tem uma mimetização da política entre religião e política, ok? Se a narrativa hegemônica, abramânica, diz só os bons herdarão o reino dos céus, ou só os convertidos, ou só os eleitos, por alguma razão, ou só os humildes de coração, isso mimetizado pela política significa, herdarão as pessoas de bem. Quem é de bem, quem é certo, quem é sério, quem tem um tipo de um, uma, um pertencimento racial, quem é heteronormativo, quem é não sei o que, se vai herdar. Quando se é mimetizado, as ferramentas são outras, é a ferramenta da necropolítica. E aí isso faz sentido. Porque isso está muito próximo. Porque o fundamento disso tudo, na minha hipótese filosófica, especulativa, é narrativa. Tem uma narração de vida que diz, ó, oh, esse não presta, não serve para viver. Existem outras formas de narrar que dizem, qualquer vida tem algum valor. Tem que encontrar um lugar para ela quando não encontro lugar para ela, aí sim ela entra em colapso, vai colapsar o sistema. É aquela história clássica que vocês devem conhecer dos Zulus. Entre os ULUS, ontem feminicídio. Por uma razão muito simples. Porque os Zulus, os homens, passam por um ritual que eles, quando crescem, se eles ficarem com a fantasia do guerreiro, eles colapsam a aldeia inteira. É por essa razão que só garotos, cometem ataques em massa. Psicologia social, né? Psicologia de massa. Vai para os Estados Unidos. Tem ataques em massa todo ano. São só garotos, a maioria é garoto de brancos, né, de classe média, que na frustração respondem com violência. Porque a socialização deles é pelas narrativas de masculinidade tóxica. Os exemplos dos homens para eles são heróis, são caras durões, caras poderosos que voam, usam capa, saem à noite com carros e armas fantásticas, essa narrativa fala, eu posso quando eu não consigo, eu vou atirar, é isso. Agora, tem garotos em outras culturas que eles têm narrativas de homens que choram, que um homem, para casar com uma mulher, tem que aprender a chorar. Aí, não é que ele vai ser melhor, ele vai ter essa narrativa desde cedo, vai sendo cultivado, e vai ser mais difícil ele ser um feminicida. Ou ele, aos 15 ou 16 anos, brigar com alguém, com um colega de classe, e vou atirar um professor de matemática, de geografia, e vou... vou trocar tiro com a polícia. Porque já está gestado. O feminicídio nos cultos ocidentais não vai acabar em tão pouco, um pouco tempo. Não tem como. Porque a formação da masculinidade é uma masculinidade atávica. Nós, homens, somos gestados nessa formação, nesse, nesse contexto. A gente precisaria de outros rituais. Por isso, é outra narrativa que tem que ser feita. É outra história. A gente não pode mais só ter protótipo super-herói para os garotos. Não pode ter só super-herói. Não pode ter só princesa para as meninas. Porque isso o comportamento. É uma hipótese tem a ver com essas discussões da psicologia, novas, que não é tão nova, mas é razoavelmente nova, que é terapia de narrativa. Se alguém conhece essa discussão, terapia de narrativa, alguém conhece? É um pessoal da psicologia dos Estados Unidos, mas que é legal, que é assim... É você faz a terapia pela sua narrativa da tua vida. Você narra diferente para se entender, para entender por que você se tornou aquilo. Você refaz a narrativa. Isso é a terapia, essa é a estratégia terapêutica. E aí me parece que numa sociedade como a nossa não tem jeito. As pessoas vão ser mais egoístas, sim. Vão brigar, disputar com as outras, sim. Vai ter muita vontade de matar, vontade de acabar com diferente, racismo é estrutural, sexismo está aí, porque as narrativas são essas, essas são as historinhas contadas, né? essas são as historinhas contadas. Outro dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um grupo de pais, que eu mantenho um relacionamento amistoso, bato um papo tal. e tal, porque são amigas da minha filha de 10 anos, minha filha é da Olivia Griot, e aí são amigas dela, tal, tá? os pais a gente acaba se frequentando, eventualmente tem festa, tem saída, tem aquela coisa ali. E um deles falou assim, o que você faria se visse o globo mal atacando o chapéuzinho Vermelho? Eu olhei a pergunta, falei, pergunta mirabolante <risos> <risos> mirabolante. pergunta. E era essa resposta. Aí um, ele, um cara respondeu, eu ajudaria. Eu ajudaria a atacar, a um bateu palma, eu falei, eu ia proteger uma criança, ia ficar contra o lobo mal nesse caso, porque é uma criança, é um vermelho. Ah, você não entendeu? Ela usa vermelho. Eu falei, eu entendi, mas o vermelho para mim é muito menos decisivo do que a condição de criança. Me importa a condição de criança. E o vermelho pode ser usado como azul, amarelo, verde, preto, branco. Não tem problema com cor. E aí essa era a questão. Então a narrativa é essa que está em jogo. Eles brincaram ali, riram. Eu falei: ó, ah, "Calma, vamos conversar um pouco depois". Mas nem sempre é fácil conversar, porque essa tá uma narrativa tá circulando. Não sei quem recebeu isso na inter... no WhatsApp. Alguém recebeu? É a listas que eu tô então, tá pior. Tá é. é. é pior. É pior. Pai desse grupo. Não mantém para poder falar que eu fui o fundo que falei. Não, tem que proteger a criança. Para poder falar para ele, mas... Essa é a lógica, então faz sentido. Ele falou: não, atacar os depois... Aí riu: não, não estou dizendo porque está é de vermelho. Não, não entendi a sua lógica. Só que eu estou operando com uma outra lógica. Então perceberam: as narrativas estão aí presentes. Né? Como super-herói. Nada mais complexo que o um super-herói. Eu gosto de alguns heróis. Eu acho interessante algumas narrativas. Só que é complexo. É uma pessoa que anda disfarçada, ou mascarada, ou tem uma identidade secreta e faz justiça com as próprias mãos sem instituição nenhuma, é uma pessoa que ela própria é a justiça, ela incorpora a justiça e ela acaba com os malvados, isso é pode estranho, o super herói já é um protótipo extremamente perigoso, é um juiz que faz o que ele quer acima da lei, é um super herói, hein? percebem? Isso é lógica, é do superman, não sei quem, que ela vai lá e quebra tudo, não tem julgamento, ele chega, ele julga, arrebenta, faz e acontece. Então, o herói é uma fantasia bonita, óbvio, e várias culturas têm herói. Cultura grega tinha herói, cultura africana, nem Yoruba, cultura de banto, tem herói, algumas dessas culturas têm um herói. Mas o herói, ele tinha uma dimensão menor do que tem na cultura ocidental hegemônica. Ele tinha momentos para ser festejado. O herói era um caçador, às vezes, porque, às vezes, por exemplo, lá na, nos tempos... Né? Lá da caverna e tal, uns tempos que uma população se estabelece, às vezes iam dez homens, botava cinco. Aí tem quatro ou cinco pega aquela habilidade, ele é um herói, ele vai lá caçar. Celebra um acabou. Celebrou legal, você caçou, estamos todo mundo comendo, legal. Agora vem outra pessoa que vai ser o contador de história, vai ser quem faz a comida, quem faz. Todo mundo é celebrado. Numa cultura que o herói é celebrado exclusivamente, é um perigo tremendo. Ainda mais culturas que têm instituições, como a nossa. A pessoa fica acima do bem e do mal, acima das regras do jogo. Ela faz a regra que ela quer. Então, eu diria que o herói ele tem, ele oferece um perigo né, aos imaginários. Tanto que o Coringa agora é um herói. Interessante, né? Por quê? Porque não é muito diferente do Batman ou Coringa, fora das contas. É, o mundo é só o vetor de força é um mascarado, é um cara que faz coisas fora do comum e que toca o terror em certa medida tanto que a polícia é interessante, o Homem-Aranha isso muita gente observou isso deve ter observado isso né? o jornal observa, o Homem-Aranha é um criminoso um cara mascarado, tudo bem, ele faz coisas boas mas ele parece um criminoso, é estranho e o cara é dono de um jornal sensacionalista, né? tipo um The Sun. Não é isso? tipo um dessano do Reino Unido, né, tem o. E aí ele tá lá e faz coisas horríveis assim. Ele, o fala sobre ele. Então acho que isso é bem é bem curioso, instaurando a adultidade, né, a Carolina comenta, né? Que que a gente imita? Que que o que me parece tem um negócio que é muito difícil, mas que é do tipo permeio imaginário. É criar outros signos, isso não é nada fácil. Mas a possibilidade de criação de outros signos ou a reocupação dos signos que circulam pelo circuito social podem ajudar bastante nisso. Ou seja, é, suponha que novos roteiristas tomassem é, a indústria cultural como, de massa. Isso modificaria talvez a, a produção do entretenimento, que a produção do entretenimento ela vai criar coisas que não é só a camisa do Game of Thrones, que não é só a camisa do né, das séries Riverdale, Stranger Things, não sei, é mais do que isso. Tem ali um composto, tem ali uma possibilidade. A gente se espelha muito naquilo. Então, acho que tem uma disputa que é da ordem da indústria cultural mesmo, que é da produção e circulação. A circulação de personagem, a circulação de possibilidades de vida, de composições de família. É muito curto, por exemplo, 2008, o Obama ganharia aquela eleição porque o Bush veio de muita, muita tensão, o Obama performa melhor que todo mundo, até ele surpreende que ele performa melhor que uma família tradicional que é a família Clinton. né? Mas tinha uma coisa interessante, que assim, tinha muito filme estadunidense com presidentes negros circulando, tinha muito... Isso facilita, favorece a imagem repetida, a gente acaba se acostumando, o troço circula, fica mais fácil. Então, ocupar esses lugares, óbvio que tem ali um... uma democracia moderna, tradicional, que os vermelhos e azuis se alternam. Então, é possível que o Trump seja reeleito, e que aí depois vem um democrata. É mais provável, pode ser que... Mas se vier um republicano, ele faz um e ele perde a outra. É quase sempre esse é o formato. A gente perceber os 44, 45 presidentes estadunidenses, você percebe que tem uma alternância, quase meia meio, entre republicano e democrata. faz parte do jogo, né vermelho e azul. Então, mas voltando, o que está em jogo... É plasmar no inconsciente esse comportamento. aquela velha história que todo mundo conhece. As meninas brincam muito mais de boneca que os meninos. Então é mais fácil plasmar maternagem nas garotas. Porque elas brincam de boneca. Esse comportamento de brincar de boneca, não que ele vai criar uma natureza de mãe, mas ele ajuda a você, no inconsciente, jogar uma sementinha de modo psicanalítico para que aquela pessoa, quando cresça, ela retome aquele prazer infantil de brincar com a boneca. Coisa que os meninos não têm, quase nunca, porque garoto brinca de boneca. Então é necessário imitar coisas, fazer coisas, produtores culturais da, do, das grandes mídias, só que a grande mídia não quer fazer algumas coisas. Então isso é um problema. E aí, uma das armas, das ferramentas, é fazer circular em outros lugares para mimetizar outras coisas, para mimetizar outras formas de masculinidade, de relações raciais, relações sociais, outras maneiras. Então seria isso: tem que tomar o imaginário. O imaginário é o primeiro ponto. O primeiro ponto é o imaginário, diria bem. Da lei, escola quilômetro, escola aldeia. Essa é uma questão que está para ser desenvolvida, pode ser mais desenvolvida. Eu coloco isso num artigo, né? essa ideia de escola quilombo, escola aldeia. É pensar o quilombo como um modelo de relacionamento. É pensar o aldeia como um modelo de relacionamento. E aí, é ó, a gente falar em escola, falar na sociologia da educação, que acho que é importante, tem várias instâncias educativas em todas as sociedades e culturas. Nas sociedades modernas, a instância, instância educativa de valores universais passa a ser a escola. Por quê? A família é uma instância educativa privada. Você pode aprender até uma outra língua com a sua família, né? Gosta uma tradição. É, a religião é uma instância cultural específica. Nem toda a sociedade tem a mesma religião. O que é que a instância educativa escola? Ela é aquela que tem um currículo para todo mundo. É um projeto de um país, é um projeto de nação, uma língua, uma geografia, uma história, uma matemática. A escola quilombo, escola aldeia, é a possibilidade disso retomando elementos africanos, elementos indígenas radicalmente, radicalizando com isso. A escola quilombo é pensar um modelo onde o currículo inteiro ele traga tradições africanas, com muito mais, assim, estruturalmente, não uma festa no dia 20 de novembro, não uma festa no dia nacional e internacional dos povos indígenas, mas é assim, estruturalmente. Você pode replicar outras práticas que vão dar brincadeira, e aí é uma seleção cuidadosa o que tem no repertório africano, o que tem nos repertórios indígenas que são importantes para as crianças, para os jovens. Muita coisa pode ser interessante. Nenhuma cultura tem toda a resposta. Agora, algumas respostas ocidentais, elas não ajudam tanto. Eu vou dar um exemplo, masculinidade. As masculinidades ocidentais têm um grau de toxicidade muito grande. Isso para os homens e para as mulheres, que são alvo do sexismo e misoginia. São muito misóginas. O que eu estou a dizer... Eu não estou embelezando ou dourando uma pílula, mas algumas culturas, vou dar exemplos práticos, né? Para não ficar no abstrato. Cultura da Gara, que eu acho que é uma cultura, é Burkina Faso ali. Você pega a Sua Manfu que morreu em 2017, morava nos Estados Unidos. E ela fala uma coisa interessantíssima: se um homem for casado com uma mulher, tem que fazer um ritual, que ele se veste de mulher e tem que vivenciar uma experiência feminina radical para poder casar com uma mulher. Se uma mulher casar com um homem, ela faz uma experiência radical de viver como se fosse um homem durante um período para casar com um homem. E lá é uma cultura que tem pessoas do mesmo sexo que casam. Isso não é um problema. Agora, se você casar com o sexo oposto, tem que vivenciar essa experiência. Obrigada, Renato querido. Muito